Nós somos a banda Rovenda. Somos a banda de São Paulo. A gente já tocou em São Carlos. Rio Grande do Sul. Espírito Santo. Rio de Janeiro. Com o TNB. A gente conheceu o TNB em 2012 Em 2012 a gente, vinha, a gente nunca tinha saído de São Paulo Depois que a gente conheceu o TNB Começou a trabalhar a, a ferramenta A gente foi de cara Parar no Grito Rock De Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul Em 2013 a gente tocou Lá a gente tocou em três cidades Foi Esteio, Caçapava do Sul e São Leopoldo O TNB mudou a minha vida Não só como músico Fazendo o meu sonho é amadurecer Fazendo com que eu saísse de uma cena é, Saturada, uma cena massificada pela venda de cota de ingresso e para é, é, é, é, um mapeamento cultural, a construção da minha própria turnê. É uma sacada genial você pegar é, oferta vezes demanda. É um monte de produtor organizando festival pelo país inteiro e um monte de banda procurando lugar para tocar pelo país inteiro. Então você consegue juntar isso. Não são só festivais que, assim é uma ferramenta tão útil que ela tira tipo aquela coisa da indicação sabe fica uma coisa muito mais democrática assim seu perfil dentro do TNB é uma parada que já mostra para as bandas que elas têm que ter um perfil artístico bem trabalhado tem uma foto legal tem um vídeo legal tem as músicas lá bem gravadas para download entendeu ele mostra todo o seu histórico para onde você já foi para onde você já se inscreveu entendeu então isso isso isso aí mostra que você tem que ter um trabalho bom Pra, pô, você vai entrar numa curadoria, nada melhor do que você ter um som legal pro cara escutar, tá ligado? E o cara vai pura e simplesmente pelo que ele achou mais legal, se ele achou essa banda legal, ele vai lá e chama, entendeu? você entrar pra uma curadoria de um festival tipo Do Sol e saber que o cara ouviu o seu som, é foda. Se não fosse o TNB, isso aí, tipo, talvez eu estaria que nem as bandas do bairro lá, que até hoje elas estão no mesmo... No mesmo circuito de vender ingresso, no mesmo circuito de procurar um produtor que abrace o som delas para colocá-las em algum lugar. Hoje eu já vejo que porra, a gente conseguiu é, é, se modernizar perante a, a, as bandas que estão lá e a gente tenta levar essa ideia para eles. A gente tocou em Poções na Bahia e através de Poções a gente conseguiu tocar em Vitória. Em Vitória já conheceu a mina que já é produtora que, que ela organiza shows assim, em várias cidades, vários turnês. Entendeu? Muita banda não sabe disso. Pô, o que, que aconteceu com vocês? Vocês acharam o produtor aí? fala não cara, a gente é o nosso produtor. A gente achou uma ferramenta.